O Brasil é a 11 primeira economia de turismo no mundo, gerando mais de 7 milhões de empregos diretos e indiretos no país. Um levantamento do Conselho Mundial de Viagens e Turismo revelou que a área foi responsável por cerca de 3% do PIB do Brasil em 2017. Esse estudo, entretanto, traz um dado alarmante para 2018. O arrecadamento deste ano deve ser menor do que o ano passado. Para falar sobre o assunto, o com Elas convidou a empresária Regiane Tone. Jane, seja bem-vinda ao Ela Com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite para estar aqui contribuindo um pouquinho ou até levando alguma experiência em termos do turismo na Paraíba para as pessoas. Primeiramente, eu queria saber, você é psicóloga por formação. Como foi essa trajetória da psicologia <risos> até o turismo? Olha, foi uma coisa que aconteceu meio assim, na minha família sempre a gente teve muito esse costume de viajar, é uma coisa que todos da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é uma questão assim que a gente sempre gostou muito, e apareceu uhum. uma oportunidade, uma prima ia, vamos botar uma agência, eu nessa época era, era psicóloga, até... Isso há quanto tempo? Isso há 28 anos atrás, 28, anos. 28 já há bastante tempo. E aí surgiu a ideia e turismo é uma coisa que lhe envolve muito, uhum. tá? E você termina, é meio viciante, você gosta muito, porque... Como pe... Viajar é assim, né? É assim, é como as pessoas dizem, você... mas é bom demais esse trabalho, porque você trabalha onde as pessoas se divertem, Sim, né? É então verdade. a gente trabalhar viajando, conhecendo lugares, uhum. destino, conhecendo pessoas, é uma coisa que lhe enriquece muito como ser humano. E eu acho que também dá subsídios até para a prática da psicologia, porque a gente aprende a lidar com o ser humano. E eu trabalho muito com grupos, com terceira idade eu me especializei muito nessa área, então uhum. é, um, é uma coisa que a gente vai e, e você aprende a lidar com as pessoas e a, a transformar a vida das pessoas, então eu acho que eu comecei a aplicar minha psicologia no turismo. Então uniu as duas coisas, <risos> nunca, as deixou, duas coisas. Nunca, nunca deixou nunca, a psicologia nunca, de lado. Nunca deixei, eu, é, uma, é uma coisa também muito envolvente é a psicologia e eu gosto muito e isso me ajudou demais nesse meu trabalho. Entendi. É, Regina, a gente já vem há alguns anos, o Brasil na verdade, é, vivendo uma crise econômica e a gente sabe muito bem que quando a gente vai, a gente está passando por dificuldades, a gente acaba cortando aquelas coisas que são, entre aspas, mais supérfluas, né? E uhum. dentre elas está aquela viagem que você faz anualmente com a família e tudo mais. Como é que o turismo está sobrevivendo é, nesse, dentro desse cenário? Olha, o turismo está sobrevivendo assim, porque ainda é uma coisa de muito do sonho, né? Uhum. E é uma coisa que quanto mais estressado você está, você precisa de uma válvula de escape. Então, hoje com as facilidades de parcelamento, a gente tem parcelamentos em 10 vezes, então, é, e, e promoções, as pessoas têm viajado, mesmo com a crise. Claro que houve, e eu acho que assim, este ano... Eu diria de seis meses para cá, eu acho que a crise tem se agravado mais, porque aqui no Brasil não é só uma questão econômica. Uhum. Eu costumo dizer, bem política, se fosse né? só econômica, a gente poderia passar melhor. Mas é uma crise econômica, é uma crise, digamos, de identidade, é uma crise ideológica, é uma crise de tudo, entendeu? Porque a gente não pode viver num país assim. E uhum. isso inclusive tem piorado a a imagem do Brasil lá fora, você veja um destino como o Rio de Janeiro, é, que, é um lugar... Você quem não, não quer conhecer nem pro o Rio, mas você ou, acaba, né? Você podia ir pro Rio de Janeiro, Para mim é uma das cidades mais bonitas do mundo, uhum. mas cadê? As pessoas não querem, até brasileiro não quer ir pro Rio de Janeiro. Eu é conheço verdade. muitos clientes meus que dizem, vou nada pro Rio de Janeiro, é, A, a vontade é assim. até tem, né? Mas o receio é tão maior, né? Que você acaba não. A violência, não. e você vê Que violência coisa. por violência você já fica quando você mora, porque todo lugar hoje em dia é violento, né? É. Então, assim, então, você que vai viajar, você quer paz, você quer tranquilidade, né? Você quer uma boa experiência, né? E isso é o que mais me encanta nas viagens. É a liberdade da gente poder ir e vir sem nenhum uhum. medo, sem nenhum receio. 11 horas da noite, meia-noite, você sai nas ruas, entendeu? Uma coisa que a gente já não faz mais aqui. Você é. veja, a gente mora... Você pode ter um filho que mora a 200 metros da, da, da escola e você não deixa ele a pé. Você não vai. Porque ele vai, de vai de carro, ser assaltado. Né? Mas essa, e essa situação do país que a gente não pode deixar ficar, entendeu? Uhum. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa em, em, em prol da gente, em prol dos nossos negócios, em prol de tudo. Em prol dos nossos filhos, né? dos uhum. netos também. Então é aquela coisa. Eu acho que o momento do Brasil... Eu acho que nunca passamos um, um momento desse. E acaba atingindo todas as áreas, né? Não só o turismo. turismo né? as áreas. O turismo acaba todas sendo só apenas mais uma. Né? A construção civil tem passado um sufoco, o comércio, de um modo geral, você veja quantas coisas estão fechando. É verdade. Né? Mas o turismo ainda se mantém um pouco, porque ele é uma coisa que eu acho que ele, até num momento de crise, as pessoas tendem a viajar um pouco, que é para poder sair disso. Sim. Aí cada coisa é do seu orçamento, né? Se você tem um orçamento maior, você vai para o maior, porque eu acho que viajar é a gente sair do lugar de conforto da gente. Uhum. Seja ir ali para areia, para bananeiras, a gente tem tantos destinos bons aqui pertinho, barato. A gente faz muito esse turismo regional também. Eu faço destinos exóticos, eu faço uhum. viagem para Tailândia, para Ásia, para Dubai, para. Agora mesmo voltei da Islândia e da Escandinávia com grupos. Uhum. Então, sempre em grupos. E sempre... A opção de grupo acaba sendo mais, mais vantajoso financeiramente. Pra... É, pra, eu pra acho que culturalmente, que o que você recebe em termos de grupo, e é o conforto, você paga pelo seu conforto por estar lá, por ter uma escolha boa, você já vai com que, tudo planejado, tudo planejado. Né? você não precisa se preocupar. E a gente chega lá, sempre tem um guia local que lhe passa toda a... a... Toda a história do local, a cultura, o modo de vida. E isso enriquece muita uhum. gente como ser humano. Eu acho que se viajar, para mim, é, é mudar a roupa da alma, como diz é. Mário Quintana. né? Então é uma coisa que é muito prazerosa, realmente. E você veja o seguinte, a gente passa uma crise tão grande, até, até mesmo você sabe que o turismo tem sido a válvula de escape de muitos e muitos lugares que tem... A maior renda deles é o turismo. Peru, é, acho que o próprio Caribe, Cancún, tem vários destinos que o turismo é que é movimenta. a, a né? maior economia. Uhum. O Brasil também era para ser, porque é um país bonito desse. Você grande. acha que falta incentivo, por exemplo, parte do governo, dos governos né, em relação ao turismo? Não, Seja que eu de forma a... geral. não, eu acho que falta é a gente ter uma estabilidade, uhum. segurança que a gente não tem. Então isso afasta as pessoas, Sim. as pessoas não querem vir para o Brasil. Essa tragédia do Rio de Janeiro, eu ainda estou aqui chocada, Todos, porque né? é um museu daquele, como é que se perde um, um acervo daquele, a gente já tem tão pouca história, porque você chega nos lugares, tudo é história, aqui não, aqui se derruba prédios inteiros para chegar e fazer uma fachada nova, moderna. Não se preserva e um é, povo a, que tem a não lógica que não do, história... Do, do, da história do passado, não sei é como é que vai cuidar do futuro, Exatamente. né? Não... Aí você imagina um turista, o que é que passa na cabeça de um turista? Imagina se eu estou no museu desse e esse museu explode na minha Sim. cabeça. Porque do jeito que ele queimou de noite, ele poderia ter queimado, queimado o dia, durante né? o dia, entendeu? Cheio de turistas lá. E aí, como é que nós ficamos? Né? É verdade. É, na sua agência, quais são os destinos mais procurados? Se você pudesse ser assim, três destinos que sempre é, tem muita procura. Europa, quais seriam? Estados Unidos e América do Sul. Som Eu acho mais. que são esses os mais Europa, Estados Unidos e América do Sul. Ah, os brasileiros dão mais preferência para visitar o exterior ao o próprio... exterior. O exterior. Ao próprio país. Uhum. O exterior. E, e você acha que realmente essa, essa instabilidade que a gente vive seria um dos principais motivos? Seria um motivos. dos principais motivos. Porque... A, falta, a falta, por exemplo, de, de conhecer de fato, de saber o que a gente tem. Porque muitas vezes a gente é, assiste um programa de TV a gente vê lugares tão bonitos que a gente faz Nossa, eu não, não sabia que isso existia. É. Essa, também, essa exposição também acaba atrapalhando a procura pelos destinos domésticos? Talvez um pouco, porque a gente até divulga muito, assim, eu como faço um turismo muito regional, a gente sempre explora as potencialidades do local, a gente tem por exemplo aqui na Paraíba vamos, vamos, vamos se deter aqui o Sebrae tem feito um trabalho maravilhoso nesses né, destinos que é a dos Engenhos a rota dos Engenhos hoje as, as cachaçarias estão assim uhum. parecendo aquelas vinícolas de do Sul né a gente tem um muito outro destino que eu né? vendo muito todos os anos eu faço um roteiro maravilhoso que é um, um é um roteiro enoturístico que é Juazeiro e Petrolina uhum. ali Pertinho. interior Aí eu digo, você vai para ali, a gente tem uma eclusa, que tem a eclusa de Sobradinho. Então, é, é, é parecido com o canal do Panamá. Você tem vinículos como a gente tem no sul, como a gente tem na Itália. Então, é um destino que tá aqui pertinho, é barato. Muitas vezes as pessoas desconhecem. Eu, uhum. Aí eu concordo com você, eu acho que falta um pouco de conhecimento do que, é que a gente tem de bom, porque a gente tem muita coisa boa. Eu acho que o Brasil é um país que agrega todo tipo de turismo que você quiser. Se você quiser aqui turismo de praia, você vai ter as praias mais lindas. Verdade. Se você Mas quiser... É, é nem muito ecológico, longe, não, é? não Aí você tem uma Geri, você tem Fernando Noronha, você tem um Gramado, que é uma Europa, que se o, o dinheiro está mais curto e você quer ir para Europa, e você não pode, vai para Gramado, Sim. que você tá quase experiência lá. É, bem é parecida, muito bom, né? é muito bonito é um lugar que você pode andar tranquilamente, você não tem violência. A gente não se sente no Brasil lá, uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente tem todas as potencialidades turísticas e o Brasil era para estar ainda em outro patamar com relação ao turismo se não fosse a violência. Hoje eu acho que um grande problema nosso chama-se a violência. O custo também. É muito comum a gente ouvir falar que muitas vezes sai muito mais barato, por exemplo, a gente ir para a Argentina... É, pro Peru, do que viajar dentro do próprio país. É verdade isso aí? Às vezes sim. As passagens aéreas a gente não tem tido bons descontos, as passagens aéreas não estão ajudando muito nessa coisa. Inclusive tem dificultado, a mu dificultado muito a nossa vida, nós que trabalhamos com grupo. Porque quando antigamente a gente trabalhava com grupo e a gente tinha parceria. Hoje nós não temos parceria com companhia aérea. Companhia aérea é quase um, um inimigo nosso. Entendeu? Entendi. E olha que é Porque uma você coisa... você acaba montando um pacote, você... E Pela eles não dão boas se... condições. Sim. E pelo contrário, exige que a gente pague antecipado. Se você não vender, você vai perder. Eles não nos dão comissão. Não facilita mesmo, Não né? facilita. Pelo contrário, ele, ele detona o agente de viagem. E é uma coisa um, um tanto quanto contraditória. Por quê? Porque ainda continua sendo... As estatísticas mostram que no Brasil ou no mundo, a maior o mai, a maior can, o maior canal de venda de companhia aérea ainda é a agência de viagens você acredita nisso acredito e eles mesmo não nos com a dão... internet né que a internet mesmo mexeu um pouquinho com a, com a estrutura internet, né mesmo mexeu a internet foi um um divisor de águas para gente assim porque as pessoas às vezes estão em casa agora elas não percebe que muitas vezes compra um gato por lebre Sim. porque como elas não conhecem a gente tem um conhecimento maior então uhum. assim muitas pessoas não querem ir numa agência achando que estão pagando mais caro e na realidade elas não estão elas estão otimizando a viagem dela, muitas das vezes fazendo uma grande economia. Então, assim, a gente inclusive hoje tem tido um retorno grande de pessoas que começaram a comprar na internet e já viram que às vezes faz besteira compra uma passagem e, e faz dois destinos quando podia ter feito só um entendeu? Uhum. Então, hoje está vindo um certo retorno, mas que deu um, uma certa queda pra gente e deu sim. A internet não foi nossa aliada. É, ajudou, ajudou em muita coisa, mas, mas teve algumas coisas Mas ela não foi né? nossa aliada porque eu acho que pior do que ela foram as companhias aéreas conosco. Então pra... juntou as duas, né? Aí, fez Aí, um, <risos> um passo. Mas a gente sobrevive. Com certeza. <risos> muito bem. É, Regiane, e falando em questão de Paraíba, é, questão do turismo local. Como qual que é o cenário que a gente sempre vê matérias, reportagens dizendo que a Paraíba foi destaque em revista, uhum. é, em, em, em, é destaque em outros países. Como como que é? É os estrangeiros estão de fato procurando mais o nosso estado? Então, olha João Pessoa hoje é um destino que as pessoas adoram. Tem gente no sul. São Paulo, que nunca veio a Paraíba e vem e se encanta. Uhum. A gente hoje tem um contingente de pessoas de fora tanto europeus quanto sulistas que estão vindo morar se aposenta e vem morar na Paraíba é como se aqui já daqui Porque a refúgio, pouco né? aqui daqui a pouco vai ser um reduto de aposentados <risos> entendeu muita gente por conta dessa tranquilidade né a gente tem uma cidade realmente muito bonita com muitos passeios interessantes hoje eu acho que o turismo aqui está relativamente organizado entendeu inclusive no interior o Sebrae tem feito uma parceria muito bacana é, com aquelas rotas dos engenhos e, e procurado levar o, o turismo o para as regiões do frio, do interior, né, os também. caminhos do frio. A gente tem coisas muito boas, Esse areia, bananeiras, a gente tem Pai Mateus, tem o São João de Campina, então tem uma potencialidade uhum. turística boa também e eu, não, eu acho que isso também tem ajudado muito, entendeu? Sim. as pessoas visitam. Agora poderia ser mais, eu acho e os, que... E em questão dos próprios paraibanos, tá? havendo uma consumação maior é, da gente mesmo, de querer conhecer, né? Porque a gente, é como você falou, às vezes é tão pertinho, uma coisa tão interessante, tão... É uma coisa sabe? que você não vai nem gastar Exatamente. muito. Exatamente. E você vê um, um, um mundo novo, entendeu? As uhum. cachaçarias, por exemplo, lá em Areia, tem a Volúpia, tem a Triunfo, não tô nem aqui fazendo propaganda. <risos> Mas é porque hoje ele já tem um esquema onde você vai e... É, você tem toda aquela... a prova, você pode... ter todo um processo interessante já voltado para o turismo, entendeu? Então a gente hoje já tem um bocado de coisa aqui. Pode ter mais, pode ser melhor, mas a gente já está desenvolvendo bem o turismo. Sem dúvida. Em relação ao público, é, você falou aí que trabalha muito, por exemplo, com grupos de idosos. É, vem crescendo essa procura pelas pessoas aposentadas, terceira idade, para fazer esse tipo de programação? Muito, muito. Eu, meu, eu tenho uma especialização muito grande com a terceira idade. A gente faz muitos eventos, muitos congressos. E realmente, esse pessoal é quem tem mais disponibilidade de É quem está viajando mais também? Eu, é sim, sim, é sim. A população acima de 60 anos, essa é a que mais viaja, entendeu? Porque já tem mais tempo, tem mais disponibilidade de dinheiro, já não tem tanta necessidade. Porque você sabe que o Brasil hoje, a gente vive uma situação... É, as pessoas não viajam mais, por quê? Porque a gente paga um absurdo de impostos e a gente tem que pagar tudo, ó. Uhum. A gente vê países como eu vim agora da Escandinávia, a Noruega, o país mais rico do mundo, você paga um imposto alto, acho que... Falta um pouco mais do que aqui. Mas você não paga mais nada. Você não paga uma escola para filho, você não paga um livro. Tudo funciona, né? Com aquilo nada. que você paga, né? A gente não faria questão de pagar os impostos que paga, claro. mas com tanto que a gente tivesse. Agora, só que você paga o imposto, aí você tem que pegar o seu dinheiro e pagar a escola de filho caro. Plan você saúde, tem que pagar né? plano de saúde, você tem que pagar tudo. tudo. E sobra o quê para o lazer? Sobra o quê para o seu. para você usufruir com você? Uhum. Não sobra. Então. Aí é onde entra a questão, entendeu? E as pessoas hoje com mais dificuldade financeira, a própria construção civil tem, a, eu acho que todos os setores, mas tem uns que estão mais, uhum. mais prejudicados com toda essa crise. A construção civil mesmo está então, é um negócio é meio complicado, então tem vários outros setores que estão, as pessoas perdendo o emprego e aí... As, Complica, né? Complica muito. Aí, Rejane, dentro desse contexto da falta de, de dinheiro, qual seria a dica que você daria para uma pessoa que, que quer fazer uma viagem, tem um tempo para se programar? Qual a dica que você dá? De fato, procurar uma um, um agência de turismo. Procurar uma agência de turismo. Eu acho que você vai ser muito bem assistido e vai poder otimizar e, e até economizar. Porque a gente tem orçamento para todos os bolsos, uhum. entendeu? Se você quer uma promoção... E tem um parcelamento, espere. a tem parcelamento, tudo mais, né? né? Hoje tem parcelamento até em 10 vezes para viagens. E, e, e assim, o orçamento está pequeno, mas vai ali. A gente tem uns destinos aqui tão pertinho, tem pousadas interessantes, tem destino uhum. Rio Grande do Norte. Eu acho que hoje tem opção para tudo. Então, a oportunidade tem é só se programar, é só procurar, se uma programar agência, né? procurar uma agência. É só se programar, procurar uma agência e você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Pode não ser aquela, aquela para Paris, mas pode ser Sim. aqui, um lugar pertinho. Mas é, é, que você é muito vai interessante essa questão, porque às vezes você vai para tão longe. É, para um lugar tão caro, mas você não tem experiência é, tão gratificante quanto um lugar mais próximo, exato, mais barato, exato. tudo é como você vai encarar aquela experiência, é. né? Uhum. Como você tá aberta àquela vivência. Eu acho que só, assim, tipo, a gente sair de casa nem que seja botar uma mochila, ir para uma pousada, todo tipo de turismo é muito Já bom. É Tanto você vai para um hotel cinco estrelas é muito bom, vai para uma pousada, tem hoje pousadas maravilhosas de charme, eu acho que tudo é muito bom. Vai ali a Geri, vai a Fernando Noronha, são lugares, assim, paradisíacos e não estão nem tão longe da gente. É verdade. E nem é tão caro. É verdade. Regina, a gente chegou ao final do Ela Com Elas. Queria agradecer é. mais uma vez sua participação e deixar o espaço aberto para você deixar aí o seu contato. Para quem estiver interessado em viajar, procura a Regina que ela vai organizar tudo para você. <risos> ah, muito obrigada, Érica. Eu que agradeço, tá? E eu... É terramaturismo. Turismo... É, Avenida Antônio Lira, 299 Tambaú. Nosso telefone é o 3247... 83, 3247 2425 E a gente tem viagem para todo tipo de pessoa, todo tipo de bolso, todo tipo de gosto. Não se preocupe, pode ser orçamento de, de 200 a quanto você quiser. Destinos exóticos também. Se você já é uma pessoa que viajou muito e quer conhecer coisas diferentes, vai lá que a gente também tem. E a gente também tem tudo isso aqui. Interior, petrolina... Como eu disse a você, a gente faz tudo. É uma diversidade grande, tá bom? E eu que agradeço, Érica, a participação no seu programa e sucesso para você. Muito obrigada. Tá e para você que está aí, o Ela com Elas ficou por aqui. Na semana que vem tem mais um programa. Você se inscreve no nosso canal e fica ligado em tudo o que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais.